Então meus senhores, hoje eu vou lhes ensinar a Como criar um evento enfim, não, Um sistema de PC no um IPG Maker sem uso de plugins E eu literalmente estou fazendo esse vídeo porque não tem nada Nada no IPG Maker MV, especificamente no MV Que faça como criar esse sistema Bem, é, pode ser complicado, pode parecer Mas até que é fácil, vamos lá um evento aqui vocês vão precisar do que de três variáveis não, eu já tenho aqui pronto eu mostro para vocês explicar como é que vai ser aqui ó bem simples cadê não é esse daqui é... aqui baixo aqui ó vamos lá vocês vão criar um evento e, e criar outro um evento criar uma condição se o grupo tem o item o item que você quer que seja o que vai ser o piso Aí vai lá, você cria uma variável chamada Peraí, cadê ela, cadê ela? É... é... cadê? Oi, me pedi? Então ela tá por aqui, aqui ó Peso, você cria uma variável chamada peso Uma outra variável chamada quantidade de item E uma variável chamada peso unidade Acho que... Não, eu tinha pedido outra coisa, vamos lá vocês vão criar a variável Peso Unidade e definir o que? Aqui vai ser o peso do item, no meu caso 95 gramas. Depois, quantidade de item, variável, quantidade de item, e os dados do jogo, que vai ser o item que você quer. Depois vocês vão pegar a variável Peso Unidade e multiplicar pela variável Quantidade de item. Que ela vai pegar esse valor, o valor do item. Por exemplo, 11 itens, vai é multiplicar por 95 vezes 12 é 4. vezes 11, aí vai dar esse resultado aqui. Esse que vai ser o peso. Depois vocês definem o peso. Opa, quer dizer, vocês vão pegar a variável peso e, e, e adicionar. Adicionar. Pelo valor peso unidade. Aqui. E depois vocês fizeram uh, essas duas variáveis. para andar no programa depois. Tem que adicionar porque ela vai ser onde vai mostrar. Cadê? Eu vou testar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui. Acho que vou até delegar esse de vídeo em inglês, porque literalmente não tem nada em pgm do Opa, errou aqui meu. Eu não defino o spawn aqui, ó. O único problema é disso que você vai ter que fazer com cada item do jogo. É meio complicado, mas é. Tá, eu vou entrar aqui, onde vai ser ativar a variável, com o esquema de jogo. Vocês vejam o que vocês querem. Aqui, ó, vocês estão vendo, 0 gramas agora eu vou voltar e vou voltar tudo bem. Vou pegar os itens aqui. Tá o e vamos E vejam só, está certinho aqui o peso. É, evitem fazer isso com evento paralelo. Por exemplo, evento contínuo ficar toda hora repetindo, porque ele vai ficar adicionando infinitamente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que acontece quando você coloca no evento paralelo tá aqui, de cá pra cá Deixa eu puxar logo tudo aqui Caso vocês coloquem em evento paralelo, vai acontecer isso aqui ó Novo evento é paralelo assim. Então, é bom vocês fazerem isso com evento de uso único local mas acho que no meu caso acho que só eu preciso mais do agulha opa aqui pegar os itens Sim. viu? ele fica spamando então é bom colocar só de evento de uso único por exemplo tá, vou apagar aqui e voltar lá quando você for pegar um item você chama um evento comum vou mostrar aqui como é que eu fiz Pedra, pedra, pedra, aqui ó Por exemplo, eu vou pegar um item O é chama o item comum aqui E ele vai adicionar o peso no inventário De uso único, tá galera? Em 20 dias a Paralela que vai fazer tudo vou mostrar aqui Bem, do meu esquema Do jeito que eu fiz, pode ser que foi da zona Mas se você conseguir achar um jeito de fazer melhor Ali ó, 200 250 Vou tá, pegar até a aqui, 345, 345, e bem, é, é só isso mesmo, é uma coisa simples. Só vi esse vídeo mesmo porque não tinha nenhum tutorial no RPG, RPG Maker MV e não tinha nenhum plugin ensinado como fazer isso. Só tinha tutorial no RPG Maker VX Ace e no MZ, se não me engano, mas eu acho que era plugin. E é isso.